Alô, alô, bom dia. Bom dia. Falo com o Alda, Alda Mixi. é eu sim, é o próprio. Oh, meu Deus, que alegria. Olha, é, é assim, Alda Mixi, eu acho que conheces o, o Castro, meu primo. Ele que me passou o teu número. Ah, o tenho... Castro, do do do, do, sobre do tio Zoa? Sim, do tio Zoa, eu sou a prima dele. <risos> Okay. e yeah, então eu eu não sei eu, eu gosto muito gosto mesmo muito de ti eu tenho te seguido acompanho o que você faz eu amo as tuas, as tuas olha e é muito verdadeiro eu gosto é, muito obrigado, mesmo e ah e e olha eu gostei muito desse vídeo que publicaste recentemente que fala sobre solidariedade entre os famosos olha eu amei gostei mesmo e yeah, yeah. yeah. gostei muito é yeah, mesmo complicado que tenha acontecido, mas pronto. Estamos a fazer a nossa <risos> parte, né? é? Então, a Não, Não, Alô. Alô? Vou... Alô? Alô? Alô? Sim? Quem é você que está querendo namorar com a Titim? É. Bom dia. Vou... Alô? Eu perguntei quem é você que quer namorar com a tétima? É o Eu não é o telefone de Fonseca, não é namorado. É o telefone não Eu sua Eu para o chegar. Alô? Sim, bom dia, pai. Não é namorado, pai. É na que, que, que, e tá, eu gosto muito, de você eu você aqui. Não, pai, eu sou o Alda, eu sou influencer digital, ela gosta do conteúdo que eu posto. Ela está dizendo que gosta daquilo que eu faço, que eu transmito nas redes sociais. Olha, eu já tenho duas, duas netas aqui que tem filho, o pai não assumiu. Está ruim, né? Não, não tem nada a ver, pai. Não, não, não tem nada a ver, você vem com essa, não tem nada a ver, depois tem dever. Depois tem dever, e não aceitam fazer o dever. Não, não tem nada a ver, parece que só está me elogiando. Hoje, essa hora de manhã, nem lavou os prato nem a boca lavou, nem nada, lavou não, não lavou nem na quadra, nem nada. Está falando com, com quem é mix, seis, mix. Quem sabe o que é mix? Matheus, a acho que não está me reconhecendo. só sou amigo do Castro, ando me lá em casa. Cuidado então, não tem nada a ver, Cuidado não, não tá. tem nada o, ver. o o amigo não. do paizinho já ficou com a, com a outra minha neta, Cuidado então, eu, não, eu não é que quero essa é Irmã, é que irmã. É tchau, é é tchau. Não, não, não, tá tá não, não, não, não mexe mais no não mais meu Não mexa na Deixa eu acabar de. Não mais tá Tá bem, tá Aí, digital e digital e sem digital. Eu quero lá fé digital. Eu não consigo experiences com